Bem-vindo ao Herói de hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia e hoje você irá conhecer a origem do Ninjaque, o mercenário púrpura da Valiant Comics. O Ninjaque surgiu na revista Bloodshot, volume 1, número 6, de 1993, mas sua história de origem só seria contada na revista Ninjaque, volume 1, número 00 de 1994, a história do Ninjak começa meses antes de seu nascimento, quando em uma festa da alta sociedade, o milionário Lord Colin Brexland estava prestes a ser assassinado por um mercenário que se infiltrou na festa como um garçom. Felizmente, o magnata logo foi salvo pelo agente secreto Jonathan King, que atacou com extrema fúria e brutalidade o inimigo. Depois disso, o Sr. King conheceu Margaret, a esposa do Lorde Colin, e logo desenvolveu com ela um intenso relacionamento amoroso, descobrindo rapidamente que ela estava grávida de seu antigo marido. Nessa forma, com o nascimento da criança, uma turbulência foi gerada em seu relacionamento, até porque Margaret decidiu colocar em seu filho o nome de seu pai biológico, o Lorde Colin, como forma de homenageá-lo. Ainda assim, o agente secreto Jonathan King decidiu assumir a paternidade, e a partir daquele dia, o bebê passaria a ser chamado Colin King. Continuando a realizar diversas missões pelo mundo, o agente Jonathan King chegou até mesmo a ir ao Japão, para conseguir investigar uma série de experimentos que estavam sendo realizados pelos laboratórios Musashi, nome de fachada, que estava sendo utilizado pelo projeto Rising Spirit, uma fundação que foi responsável por transformar o agente Raymond Garrison no poderoso Bloodshot. Se infiltrando na instalação, o agente King descobriu que lá estavam sendo realizados experimentos até mesmo com crianças japonesas, que tinham mais ou menos a idade de seu filho Cole. Porém, sua investigação logo foi interrompida quando o agente foi encurralado em uma emboscada pelo líder daquela organização chamado Haideyoshi Gaiwatsu, que conseguiu imobilizá-lo ao lado de um grupo de ninjas. Mas seu filho Colin, felizmente, seguiria suas pistas e encontraria o paradeiro de seu pai, mas infelizmente, ele não conseguiria fazer nada, e logo, pai e filho se tornaram reféns do inimigo. Ainda que indefeso, Jonathan sabia que tinha que proteger o seu filho, e assim... Desarmado, ele decide ganhar tempo atacando um dos ninjas, e sendo por conta disso, brutalmente assassinado. Fugindo daquele lugar, Colin foi perseguido, mas logo foi salvo por uma amiga de seu pai, que decidiu levá-lo para um templo. Lá, o nosso personagem foi treinado por um mestre todos os dias e noites por anos, aprendendo nesse tempo diversas artes marciais, tornando-se um verdadeiro especialista em diversas formas de luta e em kendo, a arte de luta com katanas, além de agora aprender a usar shurikens, arco e flecha, nunchakus e diversas outras armas, transformando-se em um poderoso ninja, o ninjaque. Se tornando agora um mercenário e também um combatente das forças do mal, o ninjaque entraria em combate contra grandes ameaças, como, por exemplo, o Dr. Silk, líder da corporação Webnet, e também o poderoso supervilão e nefasto Master Dark, mas nenhum desses se comparou na vez em que ele enfrentou o Cavaleiro Branco, o poderoso Bloodshot. Atacando o soldado com brutalidade com a sua espada, Ninjak ficou espantado ao ver que seu oponente havia sobrevivido ao seu golpe e que estava se regenerando com uma intensa velocidade. Depois... Bloodshot revelou que estava em busca de deter um exército paramilitar e dois terroristas Harbingers, nome dado aos seres nascidos com tendência a terem superabilidades do universo Valiant, chamados também de Pisciônicos, e estes estavam realizando ataques terroristas em aviões. Ouvindo as suas motivações, Injac decide ajudá-lo, e juntos, os dois enfrentam os seus poderosos inimigos. De repente... Blutshot é feito de refém pelos vilões, mas o nosso herói não se intimidou e atravessou com a sua espada o corpo do Cavaleiro Branco, conseguindo, por consequência, atravessar e matar o líder daquele exército. Em seguida, ele também explodiu o helicóptero dos Harbingers, conseguindo derrotá-los e revelando que havia colocado bombas. E assim, os dois combatentes do crime conseguiram salvar o dia. Mas aparecendo em apenas uma mídia, o Ninjak está presente no filme Ninjak vs. The Valiant Universe. Never liked anyway. Mas e você, jovem herói? Você também é um fã do Mercenário Púrpura da Valiant Comics? Se você gostou, clica na manopla do YouTube e deixe aquele seu super like. Para mais origens, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje. Escaraplash! Eu já fiz um vídeo de origem do Bloodshot? E também fiz um vídeo contando todos os poderes e habilidades do Ninjak e você pode acessá-los clicando nos vídeos que estão aparecendo agora na sua tela.